Quero partilhar com vocês a Palavra de Deus e que esta Palavra de vida possa encher os nossos corações. Passamos uma oração. Bondoso Deus, Pai, Cuida de nós. Ajuda-me a transmitir uma mensagem equilibrada, cheia de amor, para os teus filhos e filhas, tão queridos por ti e por mim também. Amém. Nesse dia, quero olhar a vida com os olhos de Jesus. Quero pensar nesse dia de hoje com o caráter do olhar de Cristo. Grande desafio para mim, grande desafio para nós. Que belo podermos ter esta oportunidade de refletirmos a vida a partir dos olhos de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, aquele que nos salva. Aquele que nos traz a esperança. Seja o Evangelho de Jesus Cristo nosso guia durante esta vida que é uma festa, durante esta vida que traz tantos desafios, durante esta vida em nosso planeta, planeta lindo, cheio da beleza de Deus, nesta terra que fala sobre nós, fala o que nós somos, fala quem nós somos. Mas essa vida que temos, nossa vida traz diversos desafios. Uma vida feita de situações, de momentos diferentes para tantos, para todos. E de repente, em meio a todos esses desafios, que eu não quero chamar de caos, Somos convidados a olhar a vida a partir da esperança que o Evangelho nos traz. Nós, seres humanos, reagimos a todas essas experiências vivenciais criando em nós situações de culpa, procurando achar um culpado Sentenciamos sim o nosso comportamento. Sentenciamos a partir do que fazemos, ou até mesmo do que os nossos progenitores fizeram. Será que vamos encontrar o culpado? Eu penso que seja um ato de Muita crueldade, uma pessoa atormentar severamente o outro e atormentar utilizando atitudes rigorosas e inflexíveis para tentar lidar com o seu mundo, colocando culpa no outro ou se fazendo culpado por tantas coisas. quando nos sentimos culpados ou culpamos alguém, colocamos sobre os nossos ombros pesos que farão de nossa caminhada na festa da vida uma tortura. E a vida já não vai mais ser uma festa. Mas somos desafiados hoje a a olharmos a vida com os olhos de Jesus. Será que vamos conseguir? Será possível? Penso em Jesus a partir da sua fala. Ele disse, nem ele pecou, nem seus pais Pecar. Quanta liberdade, quanta graça, quanta absolvição, quanto amor envolvido nessas palavras, que sejam as nossas palavras para esse mundo. Toda crueldade nasce da fraqueza e da incapacidade das pessoas que não sabem se relacionar. Essa crueldade que vem de uma fraqueza, demonstrando essa incapacidade falada, mostra também uma desorganização do mundo interior. Não é mesmo? É muito mais fácil culpar? É muito mais fácil sentenciar? Como é difícil compreender? Como é difícil construir junto? Como é difícil perdoar? Como é difícil curar? Cuidar nem se fala. Conta um conto que dois homens se desentenderam, tiveram lá uma briga, e decidiram chamar um sábio. Um sábio que era considerado uma pessoa muito justa, para resolver aquela questão. Muito bem. Então, o primeiro reclamante apresentou a sua reivindicação. E ele teve argumentos muito eloquentes, muito convincente, e ao terminar, o sábio fez um sinal com a mão e disse Tens toda razão. No mesmo momento, o acusado ficou transtornado e disse Pera lá, você não ouviu o meu lado para dizer que ele tem razão? Então o sábio disse Pois bem, Apresenta seus argumentos. E o... o acusado apresentou argumentos eloquentes e convincentes também. Então, terminando, o sábio fez um sinal com as mãos e disse, você tem toda a razão. E de repente, as pessoas que tinham chamado... O sábio ficaram muito transtornadas também, dizendo não pode, não pode, os dois não podem estar certos. O sábio olhou para o povo, olhou para o reclamante, olhou para o acusado. E diante daquela acusação do povo, o sábio falou vocês têm toda a razão. A moral desse conto é que a verdade está em toda parte. O que interessa mesmo é para onde a gente olha. A forma como a gente enxerga. Como é que o homem via aquele cego... Como é que os, o povo enxergava aquele cego? Como é que os fariseus enxergavam aquele cego? Como é que você enxerga esse cego? Como é que o cego se enxergava? Como é que Jesus enxergou o cego? Por isso o grande desafio é olharmos como Jesus olhou. É imitarmos o olhar de Jesus Cristo para onde quer que os nossos olhos apontem. Eu quero olhar a vida com os olhos de Jesus. Você pode dizer isso? As leis religiosas do passado foram muito rigorosas. Mantiveram a humanidade sobre julgo de uma crueldade incalculável. Através do, da imposição do sofrimento e da mortificação, justificavam tudo a partir da divina providência mas eu quero dizer que em nenhum tempo Deus foi mal ruim vingativo. Deus é Jesus Jesus é Deus Deus é amor Podemos respirar melhor. Deus é amor. Quantos julgamentos no passado, julgamentos sumários, julgamentos de pretensos hereges e ditos feiticeiros, acusados de crimes contra a fé. Quantos impiedosos apedrejamentos Quantas práticas perversas no passado, quantos olhos que enxergavam e que também não enxergavam. E há uma ambiguidade nessa frase, uma ambiguidade profunda, quantos olhos choraram. Ainda hoje temos estas situações de impiedade, de perversidade em nosso dia, em nossos dias. Mas eu creio, creio, acredito, eu prego, eu aconselho e eu falo determinadamente. O castigo não evita o crime. O castigo não evita o crime. Somente a educação, a partir do amor, ratifica a alma, engrandece a alma, transforma o ser, traz a divina providência pois essa é a proposta divina. Nos nossos dias, não existem mais quilhotinas e fogueiras de forma legalizada, mas existem outras formas impiedosas que transformam as pessoas em juízes Juízes da moral alheia, para queimar e para decapitar essas pessoas. Mas hoje, Jesus quer nos ensinar a nos livrarmos dessa culpa que gera tanta opressão, nos convidando a não nos sentirmos culpados e também não culparmos. a vivermos uma vida de paz e bem, uma vida de felicidade, de reconciliação, uma vida com esperança. O mestre de Nazaré ensina essa atitude libertadora quando o evangelista São Mateus, no capítulo 26, no, perdão, no capítulo 22, Verso 36 a 40 nos ensina a amarmos a Deus, que é o próximo. Esse é o nosso Mestre Jesus, esse é o nosso Senhor, nosso Salvador. E vale a pena olhar como Jesus olhava e seguir esse Jesus das maravilhas. Vamos olhar a vida com os olhos de Jesus. Vamos, juntos, viver como Jesus vivia e fazer o que Ele nos pede. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém.